Em que formato deveria ser minha fotografia? RAW ou jpg? Vamos de uma. Vale, aunque pareça aí para alguns óbvio, né? eu já he visto casos assim. Mira, a pessoa não me dizia, ela me disse, sacado as fotos todo fim de semana e não logro vendo as fotos na computadora. O que está passando? Valeu? Então, por vezes passa. Então, que passa? Em tu câmera, se tu entra em tu menu aí, e essa parte de debaixo aí, tu vai ver que tem duas opções para eleger. Três, até, né? Tu pode eleger o formato de fotografia em RAW, em JPG ou os dois juntos, Na né? A maioria das câmeras tem até os dois formatos juntos, né? Então, essa pessoa tem ele aí salvado em formato RAW, sacou todas as fotos fin fim de semana, Põe na computadora e não logra abrir as fotografias vale? Por quê? E o formato RAW necessita um revelado assim, vale? Então, se o formato RAW é como A película das câmeras analógicas assim. Tu saca a foto analógica e manda um revelado Para ter as fotografia aí para tu ver não? Então, se o RAW é mais ou menos isso assim. Tu tem que meter na computadora, meter em um software E convertir ela a rota PR para poder ver as fotografias, hein? Vale. Então, se tu no, se tu já já tá seguro assim se que que tu é essa e lá saca a foto, sei lá de par ou de família e, e não tá muito unha essa onda de editar, etc. Põe em RPR, JPG e já, inclusive dá três opções aí, não? Põe lá melhor qualidade e já tá, vale. Se tu não vai editar, não vai ser nada. Agora, se si tu quer ser uma fotografia para edição para melhorá-la em edição, em pose, etc. Então, se ponga em RAW e aí tu vai necessitar um revelador para poder convertir essas fotografias depois, assim. Então, há um montão aí. Há Lightroom, Há Capture One. Eu em meu canal uma playlist de Darktable, que é um software gratuito para revelado vale? De artigo RAW, vale? Ah, mas se dá igual, então por que tem as duas, né? É que o artigo RAW, ele, é por, como seu próprio nome, né? é crudo, assim, vale? Então toda a informação da fotografia feita em artigo RAW vai ser toda a info cruda aí, em esse instante, assim, vale? O que quer dizer? Quer dizer que a fotografia não vai ser comprimida, assim, não vai perder qualidade, assim. E isso, que me traz? Ao momento de fazer a edição o revelado eu tenho muito mais flexibilidade de recuperar ou de cambiar as luzes e as sombras dessa imagem, assim, vale? Então, supongamos que eu faça uma foto em RAW e, pucha, eu medido errado na exposição e a foto saiu subexposta exposta ou super exposta, vale? As possibilidades de eu recuperar isso depois com o formato RAW é muito maior, assim, de logo recuperar essas fotografias, logo melhorar a sua edição, seus colores, etc. E isso não passa com o formato rota ou seja, para mim, editar um formato JPE é, possivelmente vai gerar muito muito dano hein, na imagem assim. Então, se eu faço uma foto subexposta de novo, nesse exemplo, e trato de editá-la com JPE, de hecho, vai gerar muito ruído aí, vai gerar dano na en imagem, vale? Então, o artigo RAW ele traz essa possibilidade, né? Ele é crudo, é muito mais pesado assim, vale? Então, se você pode comparar uma imagem ROTA e uma RAW, é muito mais pesado o tamanho em, em megabytes aí, vale? Porque? Porque Exatamente por isso, porque ela tem muita mais informação do que uma ROTA assim. E te, e te vai dar essa possibilidade posterior aí, vale? de edição, de recuperação e etc. Assim. Então eu fiz duas fotos aqui, RAW e JPG, e tu pode ver aí essa pequena diferença assim. Né? A, a RAW é muito mais... parece que está aburrida, não? Né? Porque a JPG, ela vai receber... Quando tu sacas a foto e a câmera converte em JPG, ela vai receber um tratamento aí. Um, um ajuste de contraste, algo, uma coisa de balance de blanco, etc., vale? Isso dá essa pequena diferença aí, parece que está melhor a JPG, não? Pero, sim, não, não, não depende. Mas a JPG não te vai possibilitar muita flexibilidade em edição depois, vale? Vale, então, eu sempre saco, no meu caso personal, eu sempre saco foto em RAW, Raramente eu vou sacar foto em JPR. Assim. Porque eu sei que eu vou querer editar depois um pouco. Seja, e, é e, claro, tem mais qualidade. assim, Mas, vale? se tu caso é, é como desse exemplo que eu dei no início, né? tu sabe que tu quer só fazer a foto, não, não te interessa muito essa coisa de edição, tu quer fazer uma foto aí para para passar para compartilhar e etc. não bueno, pode responder em rota perreira não passa nada. Pero também por exemplo também há casos que tem foto foto periodistas às vezes tem que sacar a foto e e ali instante aí já enviar para para la edição etc. Para seja, é muito muito rápido. eles não têm tempo para editar etc. Então, muitas vezes eles sacam em rota por exemplo e já saco e já envio de frente assim, porque não tem tempo de processar lá a imagem assim. vale. então qual qual qual devo usar bueno, isso depende de ti assim né? vale, então vocês, aí que tem em conta isso antes de fazer a fotografia aí o modo vê bem isso como tá para não passar isso né então pode passar que tu a puxa não sabe e hoje e a hora que minhas fotos né? Ou pode passar isso também, ou seja, eu já fui a fazer fotos em, e vi isso em ROTAPR, por exemplo. E aí já foi, ou seja, perdi um montão de informação para editar, depois foi uma porqueria assim. Então, você aí que ter em conta isso, assim. Valeu. Então, vocês, isso, teve que se inscrever daí, derra o apoio aí. E isso. Próximo vídeo vamos falar de Flash Pop-Up. Até na próxima.